Bora, bora, bora, bora Iha Fugiu de precisão Se carregando Vamos armar e destruir essa bagaça Porque nossa Essa viagem foi alucinante Ai, eu queria muito. Meu amigo, eu vou ser de uma bela fogueira agora. Estão todos mortos. Granada. Ali fico com isso. Granada aqui. Agora tira essa porra aí. Vem ali. Opa. Oh, Fudeu. Fica Agora! sim! da Isso é meio ruim controlar essa arma Manda munição Acabou a munição Ferrou <risos> o não caiu. Pronto, deixa eu te Decarregado. ajudar Recarregou. Obrigado! Eu preciso disso, o que tem aqui? Missão, né? SM. Caralho Você atirou em mim? Merda! zumbis, velho Vem ali Preciso tratar isso daqui Recobre! Recarregando! Curado. Uh. quase morrendo hum. Tem munição menor. <risos> Achei que voltava a munição. Faz isso de propósito! Recarregando! Munição! O que é aquilo? Uhum. Demais nada, carai. Muito zumbi. Tá Munição aqui. Pode ser bom. Munição aqui. Big. Eu pareço um verme pra vocês. Ela fica passando Como correndo na frente. frente. Captura! Carregando. Carregando! Opa! Arma de choque! Munição aqui! De choque aqui, tá com dele. <risos> acertei. Precisa é disso. Toma, trouxa. Cuidado, caiu. Ah. Caralho, fodeu. <risos> O que porra foi essa, Rolly? Ah, desculpa, <risos> essa deve ter doído, né? Esse cara matando o próprio oh, time. Eu preciso de ajuda aqui. Levanta aí. Olha pra onde atira isso. Eu levo uma. Cara, atirei no maluco do time. Na frente, pô. Isso é meio muito zumbi. Cadora, ali! Recarregando! Aham! Retornador! Vai ser se logo lá. Preciso recarregar! Uhum. Ali! Uhum. A cover aí, pô. Tirando essa porra. Recarregando! Pouco. Vou morrer, Recarregando. E os caras não vão me cobrir. Atira na cabeça! Nossa, que puta, né? Pouca vida. Sério, role! Recarregando! Morri. Uh. Ah. Bem na hora. game worked.